não, o seu sonho é ganhar a aldeia, mas quando eu entrei essa porra virou um pesadelo, guri. <risos> eu não sou a sucuri, não sou o gari, eu sou o bisturi. Que vai entrar na sua mente e separar tudo, eu não vim dividir. Eu falei dos moleques no round e eu vou te explicar. Essa é a prova de que eu não sei dividir, hoje eu só sei multiplicar. <risos> E somar, você me diminuir Será que você consegue, meu mano? Não poço é o acima do MC ou não? Por isso que eu te bato agora Você não entende, mano, quando eu rimo eu tô insano Ô oh, guri, eu não sou o sucuri Então por que você que tenta me matar e abraçando? Eu te bato aqui agora, mano Você não entende, é o poder de uma picada É, yeah, que tá dentro do veneno da cobra A vida que te cobra, você não arruma nada É o irmão Monsa obra, por eu te bato Você não entendeu, tua mente tá em túlio Você não aumenta o nível quando aumenta a tua voz Eu volto gritando a sua bunda e ela pra barulho. Eu não bato abraçando Por isso que eu só mato na valante Como sucuri eu fico rastejando Só que eu te mato com o veneno da minha ponte Cê tá entendendo? Sabe que agora eu vou te dizer Falou que o JP que tem ego gigante Mas tem que falar que Ribeirão Preto era resumido a você Ninguém, só você que pôs palavras na minha boca Você não tá entendendo, meu parceiro? Você não veio de guarulhos falando que lá a ideia é dar a outra? Por isso que agora aqui cê apanha, Você não entendeu? Morre na tristeza. Você não é a sucuri, eu sou encantador de cobra, te encanto lá pra baixo e depois piso na cabeça. Piso na cabeça! Quero ter é. Você pisa na cabeça como um martelo Só que pra mim não pega nada Pode a dizia o um ditado Aquele que se destaca leva a martelada Não preciso pisar na sua cabeça Não preciso te encantar nem a nada Encantador de coisa, melhor amigo Só pra você que se fecha com naja Deve sentido o que você falou Você acha que é foda, mas sua mente tem limite Então pode se ratejar, ô naja O barulho do seu guisa só play e faça um beat Você tá entendendo isso aqui? Por isso agora sou talento escancara. A diferença do J pevo uma cobra. A cobra toca de pele. O Jota troca de cara. Quando que eu troquei de cara, tem a mesma mano e já faz 20 anos. Eu posso trocar de cabelo, posso trocar de carro, mas eu não troco de papo, isso já faz uns anos. Meu papel só, cê tá entendendo? Cê tá ligado que agora eu tô pra frente, eu troco de boot, eu troco de casa, não troco de família, mas troca esse oponente, pô. Vai trocar, pode deixar que eu rimo bem. Vai trocar o oponente, pois a batalha acaba agora, vai trocar, mas pra isso vem semana que vem. Porque hoje pra você não vai dar, meu parceiro. Cê não tá entendendo? Não deu certo. Cê é a Naja, tua mente tá igualzinho, o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 Tô vendo um MC clichê, MC. Quem que é na pista? Eu não sei, vou dizer. Essa é a minha conquista. Um MC clichê, vejo sua especialista. Mas quando é super é rimo, J tá? é especialista. Meu Deus do céu, isso sim que é ser clichê. Você ataca, rima fraca, eu só faço de responder. Tudo bem, pra mim você já repara. O que eu vejo é um Band-Aid. Já veio preparado pra punch na cara. Meu. É. Por isso não colabora Eu vim com band-aid porque eu me lesionei lá fora Sabe que é como se eu estivesse lá na minha casa Me machuquei lá fora Aqui dentro eu não é. sinto nada Ele lesionou lá fora Tô um argumento, cê sabe, nós ignora Esse é MC sem talento, ele lesionou lá fora Vai se lesionar lá dentro, parece o Arrascaeta Lesionado a todo tempo Lesionado a todo tempo, e cê arruma treta Aí Carlos Alberto, cê tá fim de uma caneta? Cê... por isso cê tá bacana Eu choro no programa, esse aqui tá de piada Você quer uma caneta pra escrever suas decoradas Falou Casus Alberto, meu mano eu não preciso Ele aposentou com uma caneta, eu te aposento com improviso Cadê? Que eu não tô vendo, eu improviso na rua. Eu quero uma caneta assim pra escrever as suas Porque você é decorado, aliado Machuquei o supercílio, matei Super estimado, não, o aplauletei aqui A rima pesada na levada de... De um belo MC, você que é o Carlos Alberto, chora igual o Peppa Pig, JP só tem de trio igual ele, a Champions League. Oh! Palmas família, cadê as palmas? Oh. Oh.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 Por isso eu faço tão bom. Eu não vi o Jesus de calça bege Mas vi o Mano Brown de moletom Eu vi o Edicidade de barreta Eu vi o Barreto com o cabelo crespo Quando eu percebi você rimando Algo mudou, não era mais o mesmo E de bom que você abriu o seu coração E vi cada rima que saía da boca Tudo de improvisação Isso não é uma célula Mas eu rimo pra desgraça em pastor, em é igreja Olha o tamanho do culto na praça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 Não vivo de clichê pra botar a plateia pra cima Cê é mais louco que eu, mas cê é sem disciplina Achei vários mais loucos, não achei nenhum melhor de rima oh, Cê tá ligado que eu sou mais ligeiro mas sou melhor de rima, meu mano cê é um cego Seu ego infelizmente tá deixando cego Tô cego, não tô chegando. Tá Eu sou vergonha, não arrumou nada Essa é minha vingança da semana passada <risos> tu sai, Tô matando esse moleque Te ensinando o que é O conceito do boom -bap. Ataca o DJ na stack Sem o DJ não existe rima E o japa não existia sem o black Aê, hoje eu vim pra te pôr no seu de braço cruzado com sinal pra relegar Hoje eu vou te bater E você que tá rainha Vem bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha baixa nível Espera mano aqui no papel Até porque mano, quando eu to irmão mano, tenho certeza que na mente da minha mano você vai falar no céu é não um ensino perdendo Esse daqui com o papel Hoje é o melhor desse pé vai matar o Rio de Janeiro Melhor é desse IP não é onde Ludinha Pelo amor de Deus, esse bagulho é só dentro da sua cabecinha e por, a... e por aqui eu não quero zoar a Bahia Porque essa Bahia é você, eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia Atual. <SILENCIO>